Viva amigas, desenvolvi mais um ponto a duas cores, vamos ver, laçada na agulha, depois vem buscar a outra cor e agora vem buscar com a mesma cor. Passa por baixo de dois, que ajeita-se, e agora o topo com a cor diferente. Reparem na beleza deste ponto. Este ponto fica do tamanho de um ponto alto, enquanto que este fica do tamanho do ponto baixo. Este é o traço e o V. E este tem um V, o traço e o V. E depois o topo. Eu tenho desenvolvido estes pontos. Façam, amigas, aproveitem. porque Eu, eu não vendo peças, mas isto vende-se. Isto é lindo. Quem fizer vai vender imenso. Eu invento. O Macramé inventa, porque eu já não vendo nada. Eu vou inventando os pontos e vou dando em Creative Commons. Sem direitos autorais para todas vós. De forma que aproveitem fazer estes pontos, porque isto é o top